Vamos lá então, dá uma olhada só. Parabéns para todos nós. Parabéns para todo o time da Band. Na verdade, a gente tem cinco minutos Veloso de verde, Souza, firme e forte. Vamos lá, Veloso. Quem ganha? Palmeiras e São Bernardo. E por quê? Rapidinho. Palmeiras. Palmeiras ganha e vai para a semifinal para disputar os jogos aqui no Allianz. Você entende que o Dudu daquilo que a gente fez do Baita Amigos, Veloso. De 11 jogos, ele não fez nenhum gol. E nessa fase agora, de quarta de final, semifinal e final, o Dudu pode ser o jogador mais importante do Palmeiras, Veloso? É, um jogador importante, sem dúvida. Tem que ser decisivo. O Palmeiras conta muito com o Dudu, que é o grande ídolo né, do Palmeiras nesse momento. E é nesses jogos que ele aparece. Mas rapidinho, Neto, antes da gente sair daqui, aqui do Palácio Verde, como eu disse, tem muitos locais importantes. Eu estou aqui com o senhor Luiz para ele falar rapidinho, porque é um trabalho... Muito sério, muito importante que ele faz com os ex-atletas. Toda a receita arrecadada aqui nos eventos é revertida para os ex-atletas, né, seu Luiz? Conta pra gente rapidinho. Olha, é isso mesmo, viu, Veloso? Aqui nós temos uma história do Palmeiras, onde a pessoa vem, se entretém e você, tudo que é arrecadado aqui vai para a Associação dos ex cracks palmeirenses. Então, é um local para palmeirenses e para não palmeirenses, né, também, onde não é um simples museu. Nós temos aqui comida boa, bebida boa e muita, muita emoção. Então, gente, eu quero deixar um convite aqui para todos vocês. Põe Conheçam o Palácio Verde, que vocês vão estar colaborando com a Associação dos Ex-Cracks Comerentes. Obrigado. E muita história, viu, Neto? Cada cantinho é especial aqui, tá legal? Um abraço, parabéns a todos isso do é programa, muito... devolvo aí pra você. E isso é muito importante. É para mostrar o tanto que as pessoas são apaixonadas pela sociedade, por Tio Palmeiras, pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Grêmio, por todos os times. Eu acho que essa valorização de inclusão social para as pessoas e principalmente é, para os ídolos e mostrar que tudo que é arrecadado aí se reverte para as pessoas poderem passar... Pagar a sua conta, fazer isso, é muito legal. Então, você que está ligado nos donos da bola, vocês têm a obrigação de ir do Palácios. Meu querido e maravilhoso, incrível, meu querido Souza, me fala do time do São Paulo que enfrenta na segunda-feira o Água Santa, garotinho. Fala aí, você acredita que esse time do São Paulo vai de novo buscar o Campeonato Paulista? Crack Neto. Com certeza, acredito, já e repito de novo, para mim o time desse ano é muito mais competitivo do que o ano passado. O Rogério tem feito um grande trabalho, é, tem, dentro do possível, criado um time competitivo. Então, por tudo que vem fazendo com o desfalque que tem, eu acredito que o São Paulo tem tudo para poder beliscar aí por fora esse título paulista. Mas está saindo... Ó, oh, vamos lá, Souza, é, vamos lá, Souza, quem ganha, Corinthians e Tuano? Corinthians, 2 a 0. Pra você, Veloso, quem ganha, São Paulo e Água Santa na segunda-feira? São Paulo ganha. Pra você, Souza, quem ganha, Botafogo ou Bragantino? Olha lá. Bragantino ganha. Então é o seguinte, ó. Agradeceu o Veloso, agradeceu a Luísa, Agradeceu o Souza, a gente tem dois minutos aqui Vem só pra mim aqui Vem aqui, vem quem tá com a camisa do Corinthians aí O Marquinho que tá, vem cá Marquinho Vem cá, vem cá ó Eu fiz aqui, a gente ganhou a camisa E eu vou dar pra... a camisa pra quem Tá aqui, vamos lá Segura aqui, vamos lá Quem ganhou a camisa aqui, dos meus parceiros Que trabalham comigo de uma maneira bonita Maravilhosa Foi Flávio, Flávio. Que isso, irmão? Eu que isso, truta? Eu... Aí, Flávio! Olha é a camisa, a camisa é sua, garotinho. É o seguinte, vem cá, firme e forte. Vamos, vamos cortar o pedaço do bolo aqui, que é de baixo pra cima. Aqui, ó, de baixo pra cima. Vem aqui, Cascão, vai falando comigo aí. Eu tô numa fase incrível. Ô, Luísa, me ajuda aqui, filha. Vamos lá, vamos lá, Luísa. O primeiro pedaço de bolo, vamos lá. Vai lá. Vai lá, esse aqui ó, esse bolo incrível aqui O primeiro pedaço o, o Kiko, vem cá Kiko Vem cá Kiko, vem cá Kiko O Kiko é o cara da Neltime Esse primeiro pedaço de bolo, nada mais merecido Que você Kiko E pode comer o bolo aí Quanto tempo tem aí Cascão? Tá aí todo mundo ligado junto com a gente É o seguinte ó, eu E vamos lá, ó Pra, pra todo mundo, Cascão Essa é pra você colocar a Bruna junto Com aquele padre ó Ó, corta aí, Marquinhos Corta aí, corta aí Aí, ó, o balão aqui do Corinthians Aí, ó, ó, o balão, rapaz O balão tá indo E pra dizer o seguinte Cadê a bola, Cascão? Vamos lá, ó, pra terminar o programa Eu vou fazer o gol É comigo, é comigo Aqui, ó, que bola Ó estilo, ó estilo Ó quem tá no balão, Cascão Ó Vem pra cá, Sem Renato Vem pra cá, aí vem pra cá. Saiu da terra, é bateu, Brasil. é gol, porra! É Corinthians! É Corinthians! É Corinthians, porra! Salve o é Colin! Até a noite! O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Colin!